É isso aí amigos do Rio Mafra Mix, estamos ao vivo aqui na rua 15 de novembro em Mafra Olha só, mostrar para vocês o que, que aconteceu, né? a, a, a instância que aconteceu isso O ônibus acabou de ser retirado, uma pequena cratera que abriu ó, e engoliu aí a roda desse ônibus que estava passando aqui ó. Eu quero mostrar mais para vocês aqui Wesley, vamos descendo aqui então o ônibus passando com passageiros aqui da viação norte e sul, fazendo aqui o, o trânsito, que estava desviando e acabou caindo nessa.. nesse um. um oco aí que estava na. Na rua 15 de novembro em Rio Negro Nós conversamos com a prefeitura de Mafra, né? E eles nos orientaram que a tubulação, a tubulação, né? Que ficou prejudicada pela chuva Infelizmente de tubulação muito antiga E acabou acontecendo aí que várias crateras na rua Eu quero mostrar pra vocês aqui, Asli, como que está a situação Porque aqui também tem, ó Dá uma olhada, pessoal Não sei se vocês vão conseguir ver por causa das imagens Mais crateras aqui, ó que se formaram ao longo de toda a rua. Então, gente, tem praticamente ali uma caverna ali embaixo da rua, que é toda a tubulação. Então, só para você que está transitando aqui por, por Mafra, para vocês poderem dar uma olhada aqui aonde nós estamos nesse momento, para vocês é, se localizarem. Wesley, mostra para mim ali. ó. Então, ali é a antiga... A, o, o posto de combustível aqui na, na esquina, a antiga, a prefeitura antiga, a velha prefeitura, então está tendo um desvio, inclusive, pela rua da prefeitura ali, deixa eu me posicionar aqui para estar tá olhando para vocês, na rua da prefeitura antiga, então já tem uma um trânsito impedido e aqui era para ser um desvio. Então os veículos estavam desviando por aqui, inclusive o ônibus da. Né, o ônibus coletivo fazendo essa mudança. E essa rua aqui tá com uma galeria embaixo do asfalto. Eu alerta, uma atenção redobrada para você, motorista, que estiver vindo aqui em direção do centro de Mafra. Então você pode ver o trânsito intenso, o pessoal se desviando, agora complicou um pouquinho mais. Então fica aqui essa orientação para vocês, né, essa observação vindo aqui para Mafra na rua 15 de novembro em Mafra, esse trânsito nesse momento um pouquinho complicado. Bom, a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.